Faça o mesmo do outro lado. Agora, encaixe o assento ao encosto e parafuse com os parafusos maiores e as arruelas. Coloque a peça de acabamento em todos os furos. Agora, posicione a ferragem no assento, atentando-se para a posição correta e utilize os parafusos menores para fixar. Encaixe a base da cadeira no assento. Pronto! Sua cadeira está pronta para ser usada.